Carlos é proprietário da Remove Car, um pátio de guarda e remoção de veículos apreendidos, mas vem enfrentando diversos problemas na sua gestão. Todo o cadastro de veículos, cálculo de diárias e serviços realizados é feito manualmente. E o mais próximo que ele chega de um sistema é lançar os cadastros em planilhas do Excel. Catalogar veículos para leilões é quase impossível, e para isso Carlos precisaria de vários funcionários. Foi então que ele conheceu o CONFISCA, com a ajuda desse simples software feito sob medida para pátios de guarda e remoção, ficou muito mais fácil cadastrar os veículos e anexar informações sobre eles, além de poder analisar em tempo real o valor das diárias e serviços de cada veículo apreendido, gerando diversos relatórios da gestão. Catalogar veículos aptos para leilão? Agora Carlos pode fazer isso em dois cliques! Administrar seus pátios nunca foi tão fácil! Conheça agora as versões desktop, web e mobile!